Quando estou aqui, na oficina, e estamos aqui na minha oficina, eh, esqueço tudo o que está lá fora. Né? Os problemas ficam ali fora e eu estou aqui, entretido, como é que é de o parafuso, como é que é de, o parafuso, é que é de o parafuso, como é que vou fazer isto estou aqui aquilo no carro, e, pá, e pronto. E é, é um dia de férias que eu tenho por semana, quando venho para aqui. O meu nome é Nuno Torres, outra vez. Apresento-vos <risos> eh, aqui o meu Porsche 964. Carreira 4, de 92. A minha paixão pelos os carros começou com o meu padrasto, era piloto de automóveis e epa, eu sempre que estava com ele adorava ouvir as, as conversas dele, as histórias dele, o que é que fazia, como é que faziam, o que é que faziam para meter os carros com, com mais cavalos, ou seja, na altura tipo, para ganhar um cavalo, né, ficavam a noite toda a polir os coletores, por exemplo. Pá, uh, coisas assim, uh, mostrar as muito giras, ele também, também nasceu na, noutra época, nos anos dourados do automobilismo, como dizem, e é era espetacular, e toda aquela paixão que ele tinha pelos carros pronto, passou para mim. Epá, eu não sou tanto aquele gajo de, de andar aí, a abrir e fazer tinta tempo uma linha, não, eu gosto mais de mexer, uh, o meu gosto é mesmo, é mexer, é, é superar -me a mim mesmo. Uh, cada carro que eu consigo fazer acrescentar uh, mais dificuldade, uh, aumentar o nível. Uh, e pronto, e, felizmente tenho conseguido, também tenho tido essa, essa possibilidade. O carro não é só meu, é meu e de outra pessoa. Procurámos essencialmente um carro que fosse nacional, que tivesse quilómetros verdadeiros. E pronto, encontramos este carro em Entre os Rios. E fomos, fomos lá, a primeira vez, ver o carro e depois buscar o carro. Uh, só tenho uma história neste carro, é um bocado de parva, <risos> mas mesmo que me ficou, ficou, ficou marcada, porque, porque foi, foi, foi curioso. Quando fomos buscar o carro, eu é que trouxe o carro para Lisboa e tive que ir abastecer. Fui abastecer ali entre, entre os rios, numa, num posto de gasolina mesmo antigo, para com seis ou sete velhotes sentados em cadeiras à porta. E eu, pronto, vinha um bocado inchado, porque vinha, vinha com o com, com carro, né? e saí. E os, os velhotes vieram logo ter comigo, não é? É pá, ganha a máquina e tal, espetacular, e não sei quantos. E é pá, obrigado e tal. Pá. E a seguir, uh, epá, eu fui para abrir o tapão da gasolina, não sei onde é que era. E então fiz uma a maior figura de parvo, porque andei ali, para em uns 5 minutos à procura de como é que se abria o tapão da gasolina. E depois vá descobrir, não né? é? fácil. Mas para quem não conhecia o carro, é uh, pá, foi, foi, foi muito a parvo. É a única história que tenho mesmo assim do carro, porque resto, pá, pouco ou nada ando com ele, para não dizer nada. Simplesmente também não tenho tempo, tenho, tenho outros carros, pá, e este é, lá está, é aquele menino que fica guardado e só sai mesmo em ocasiões muito especiais. É um carreira, é espetacular, é, mas ao mesmo tempo, e falo eu pessoalmente, quando me sinto nele sinto-me um pouco deslocado sinto-me que não faço parte daquilo, porque pronto é aquele sonho que tu tens e que concretizas, mas quando sentas lá dentro, sentes que parece que roubaste o carro, parece que não de não nós dali, não, não, não. É, é, uma, é uma sensação um bocado, para mim um bocado estranha, se calhar é, é da minha cabeça, e pronto, e se calhar também é um bocado mais um motivo que eu não entendo nele, mas, mas sim é um carro que eu, que eu sempre sonhei ter e para eu consegui ter. Epá, é espetacular o barulho, as linhas são brutais. A traseira, a traseira do carro para mim é qualquer coisa, é, é lindo, lindo, lindo. É um carro mesmo, mesmo bonito. Não é difícil dizer o que é que eu gosto de mais. É, simplesmente, eu quando olho para o carro, é difícil não ter um sorriso na cara porque é um carro mesmo muito, muito bonito. Faz-me lembrar aqueles desejos de adolescente. Uma coisa que fiz no carro foi comprar-lhe um, uma capa, <risos> um pijaminho. Uh, Fiz-lhe uma revisão, portanto, que isso tem que ser. Uh, Tratei-lhe os interiores todos, que era o que estava assim, porque isto é, o interior é em pele e é a cor do carro. Portanto, não é um interior que, que se, se estragar é fácil de, de, de refazer, porque tem uma cor muito específica. Uh, pá, foi cuidar mesmo do interior, foi comprar-lhe comprar o rádio de origem que não tinha, tinha um, um rádio mais moderno, pá, e eu pessoalmente não, não gosto de, desse tipo de rádios. Portanto, eu gosto do carro mais original possível uh, e pronto, comprei-lhe isso. Pai, foi mais umas mariquices, mas fazer mesmo, nada. Foi só uh, fazer revisão e nada. Isto não é para mexer, não é para performance, não é para uh, stance, não. É mesmo para ficar como está. Quer dizer, estou a mentir porque comprei-lhe umas antes. Ainda uh, não as montei, mas, mas comprei umas gentes para o carro, porque acho que essas gentes morrem um bocadinho no carro. E acompanho-me, mas antes um bocadinho mais à medida do carro. Mesmo que conseguisse, não era um carro que eu estava com ele é todos os dias. Não, não faz qualquer sentido. É, pá, isto é um carro muito específico. É um carro para, pá, para um gajo ir dar uma volta ao fim de semana, mesmo quando está qualquer a cabeça toda arrebentada e esparcer um bocadinho. É, pá, é um carro que para tu é para o teu prazer pessoal. É para tu ires curtir e dar umas voltas, dar umas curvas. Sentires o carro, sentires o motor e não é para fazer, não é para muito mais que isso, porque não, não é um carro de família, não é um carro para o dia a dia. Não é? Há carros que são mais de mais chegada, obviamente, e que dificilmente vendia. Uh, é para este, não estou a dizer que se aparecer a oportunidade, não vou pensar. Claro que vou pensar se vindo ou não. O que vale é, um, é o que eu tenho aos é meus dedos, é o meu coração, isso é que vale, isso é que vale dinheiro para mim. Se não tiver saúde, se não tiver, se não tiver bem, o que é que me adianta ter 10 carros ou 20 carros? Se tiver que vender, vende. Não, porque se o vender, se calhar vou ter possibilidades de ir buscar um carro a seguir, um sonho diferente. É? Os sonhos concretizam-se e temos que encontrar outros. É? Portanto, se era capaz de vender 5,